Já chega, que aqui Brasil. agora tá? o carro. 4 Por favor, ir lá no tirar o carro, pessoal. Tá bom? <risos> bora, vem, bora, vai entrar a gente aqui na frente.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 Família? Lembra que eu tinha ido lá no Travão Azul? Vocês ouviram lá que agradecia a pessoa que achou? Então aqui ó, olha o ramo da nossa história. Nunca no Brasil, se fosse aquele pessoal daquele lado, ia devolver. Nós estamos aqui na nossa batalha, na nossa união, para salvar a nossa nação. Fui lá no banheiro rapidão. Na loucura da nossa aqui, na correria, esqueci lá. Gente, é gratidão, é o povo, acordou. as pessoas do bem, está tudo aqui ó, na nossa casa. Cadê a salva de palmas essa pessoa que achou esse celular, gente? Merece uma salva de palmas. É isso que o Brasil precisa. Obrigado a quem achou. Gratidão enorme. Atenção amigos colaboradores da Solomber, ajuda a gente! Vocês já estão ajudando já faz dias e dias e dias! Hoje é Domingão, estão todos aí ajudando a limpar a nossa nação! Ó, oh, Meu lado esquerdo aqui, ó, oh, no fundo do CMO ó, tem lá Quase uma tonelada de saco Por favor, meus irmãos Família, vamos lá naquela limpeza Aquela geral Vocês são nossos apoiadores E a nossa nação, a nossa família Agradece de coração, tá bom? Cadê a salva de palma? A salva É isso aí, família Pessoal, nós estamos na nossa casa, tá? Vai passar o dono aqui, ó, nós vamos fazer um vídeo Vai pegar, na nossa falar lá, ó, já tá ali, ó, em cima, em frente ao o CMO Eu quero que todos aí, ó, da nossa nação verde e amarelo que tá tudo aqui, ó Olhem pra cima e erguem a mão, tá bom? Vamos lá então, vou lá fazer um vídeo lá e vou estar tá fazendo aqui de baixo e o drone lá de cima já que as mídias, nossa agora é nossa parceira, e o mundo precisa saber, nós vamos estar aqui também. Todo mundo em ação, mostrando para a nossa nação que nós estamos vivos. Mãozinha para cima, olhando para cima, aqui na mão, o drone está no ar. O drone está aí mostrando a família verde-amarelo. Todo mundo ligado aí, ó. nossa família verde-amarelo. Verde e amarelo, o drone está no ar, hein, gente? Ele está fazendo a cobertura aqui, ó. Até Tatuco de Caxias, até o aeroporto, hein, gente? Vamos aí ficar aterrado, ligado, olhando para o céu, olhando para cima, olhando para cima. A gente a Deus, a nossa família. Linda, nossa própria tá assim, né? a gente está Então, ó, todos ligados aí, com na nossa nação, com a na mídia aí, ó, a mídia local, a mídia nossa aqui, dos nossos colaboradores, amigos, do drone tá no ar! O drone está mostrando aí, vamos ver se o fantástico vai passar nossas mãozinhas aqui, assim, agradecendo a todos os nossos amigos, familiares, colaboradores. Prazer, a nossa emoção, a, assim, é que que a, que que que a gente vai ainda mais A gente isso. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. A A A os senhores, generais, o que vocês preferem bater a continuidade se humilhar e seres capazes de um tão indigno que eles falam lado? Nós somos 58 milhões de brasileiros pedindo ajuda dos senhores. Nós precisamos de ajuda, senhores generais. Nos socorro. O senhor sabe que se o senhor não nos ajudar, nós o e os senhores suprimirão também. Por favor, nos ajudem. Eu reitero a pergunta. Será que senhores tão honrados, tão prontos, tão éticos, como os senhores generais, preferem ficar do lado do bandido do que do lado? Eu quero pedir a todos vocês que, em do comando, vamos repetir. Por favor, Mano, que <tose> Pronto, embora. Você está vendo um vídeo gravado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul em frente ao Comando Militar do Oeste aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui é a região dos quartéis. São 10 quartéis que existem aqui na região, todos eles tomados por milhares e milhares e milhares de brasileiros. Como vocês podem ver, não tem um papel jogado no chão, não tem lixo, não tem sujeira. Povo tranquilo, idosos, jovens, crianças, adultos, todo tipo de pessoa. O povo tranquilo, passeando e protestando, sem violência. Olha aí, idoso... Pessoas idosas, crianças, adultos Até bebê de colo Uma estrutura fantástica Não falta água, não falta alimentação, não falta nada O povo unido Impressionante São... é incontável a fila Vocês estão vendo aí? É incontável a fila de carro. É carro, carro, carro, que não acaba mais. É muito carro, é muito carro, é muito carro. Muito carro. São milhares e milhares e milhares de carros. Eu estou gravando esse vídeo para que vocês vejam, que não é só lá no Sul, aqui no Centro-Oeste, aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Olha a situação. Não existe nenhuma vaga, não cabe mais nada aqui. Nós estamos caminhando aqui para o centro da cidade, de Campo Grande. Nós estamos aqui no centro da cidade. ruas paralelas tomada. Já tem que virar um galo lá, né? começa a virar lá, lá é para voltar, porque é não vai dar. Tira estranho da frente. O fantasma do terrorismo e o raiz independente da corrupção Nós estamos aqui em frente ao Quartel do Comando aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A cidade está lotada, lotada, tomada por milhares de pessoas aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O povo em frente ao Quartel são milhares e milhares e milhares de pessoas as ruas estão tomadas como vocês podem ver Vou mostrar para vocês aqui do alto Vai publicar isso aqui, lá, não vai é Por favor, largue em você, Só pra deixa ela botar. Vai, vai, vai. Vai,